Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso criador esteja conosco mais um dia Eu quero gravar nesse vídeo aqui algo rapidinho, eu quero que você preste bastante atenção Que eu quero ouvir, eu quero ver seu comentário aí no rodapé do vídeo Porque é uma coisa muito interessante, não sei se você prestou atenção Mas eu vou te mostrar aqui agora Mas eu creio que você já deve ter percebido isso Ou alguém no Youtube deve ter dito algo a respeito Desculpa que o mau jeito aqui da... A câmera balançando aqui, que eu não estou com equipamento muito bom, mas vai dar para passar o conteúdo é, que eu quero mostrar. Preste bem atenção. Esse vídeo que vocês estão vendo é um vídeo que eu gravei ano passado falando a respeito da Terra Plana. Foi o primeiro vídeo que eu fiz, né? ainda estava pesquisando e tal a respeito do, da Terra Plana, mas já acreditando, segundo as escrituras, que é uma grande verdade, que é um fato. Beleza, E esse vídeo aí, né, causou alguma indigestão em algumas pessoas, alguns gostaram, outros não gostaram Teve uma boa visualização aí, meu canal é pequeno, então pelo tanto de visualização foi até bom Certo E depois disso eu gravei poucos vídeos Mas o que eu quero mostrar aqui, entendeu, eu quero que você preste bastante atenção, entendeu Porque isso é muito interessante E eu gravei também um vídeo, é foi também ano passado que falando é, eu gravei um vídeo também ano passado falando a respeito de que o sistema né o sistema quer esconder de nós a verdade por que, que o sistema quer esconder de nós a verdade né eu gravei esse vídeo vou colocar aí no vou colocar aí no card para você dar uma olhada depois eu quero que você veja esse vídeo e também isso que eu estou mostrando aqui e o que eu quero dizer é o seguinte preste bem atenção no Roda Fé o rodapé dos vídeos qualquer vídeo que você procurar no youtube é, de pessoas que creem no modelo da terra plana você vai encontrar aqui embaixo, aqui ó esta esse contexto aqui do wikipedia wikipedia né, que fala é, que tem ali um texto né, e também um link para você pesquisar a respeito da verdade, entre aspas, do modelo da Terra plana. E o, o texto chamativo que chama, que, tá, que chama a atenção da pessoa ali para poder clicar no link para estudar a respeito da verdade que eles supõem, que eles, né, eles dizem que é verdade, o texto é o seguinte: está escrito assim. O modelo da Terra plana é uma concepção arcaica e cientificamente falha do formato da Terra como: um plano ou disco. Você encontra essa essa frase né, aí do Wikipedia, com esse link para você ir lá para o texto completo e, e ler. Você encontra em qualquer vídeo de qualquer terraplanista, de qualquer pessoa que crê no modelo da Terra plana. E eu não vou falar muita coisa aqui, porque se a gente falar, infelizmente, a gente é penalizado. Mas eu quero que você escreva no comentário, porque no comentário você pode escrever o que você quiser, né? Inclusive eu. Então preste bem atenção. Qualquer pessoa que crê no modelo da Terra plana, vai estar embaixo ali esse essa frase com esse link para você estudar ali a verdade entre aspas deles. Tá OK? Beleza. Agora quando você vai para qualquer um outro vídeo de Youtubers ou pessoas que é, não crê no modelo da terra plana, mas crê no globo. Olha aí que beleza. Não tem a frase embaixo. Entendeu? Isso aqui eu estou dando como exemplo, mas você pode procurar em qualquer vídeo. Se for um vídeo de uma pessoa que fala mal do modelo, não está lá a frase. Mas se você for para um vídeo de qualquer pessoa, aqui eu coloquei o meu como exemplo, mas você pode ir em qualquer outro aí de qualquer pessoa que crê no modelo, você vai encontrar essa frase embaixo ali. Interessante, né? Muito interessante. Aí a pergunta que eu faço nesse vídeo é o seguinte: por que que eles caem matando dessa forma, né? Tentando ridicularizar e, e, e desmerecer as pessoas que pensam? Essa é a verdade. As pessoas que. Por quê? Né? Por que, que se isso é uma tolice Se o modelo terraplano é uma tolice é Algo Sem valor né? Por que que oferece tanto perigo Por que, que Cai matando tanto assim Em cima desse modelo Por que, que querem é, desmoralizar De qualquer forma Tá aí, ó. entendeu Eu não estou inventando nada Você, deve ter visto, você ter, também deve ter percebido isso Aí no Youtube Basta você pesquisar se você for no meu canal ou qualquer outro canal de alguma pessoa que crê no modelo da Terra Plana, entendeu? você vai encontrar essa frase embaixo. aí: O modelo da Terra Plana é uma concepção arcaica e cientificamente falha do modelo da Terra como um plano ou disco. E ali o link do Wikipedia é para você ir lá para o texto completo e você ler lá o texto completo. E quando você vai para qualquer outro canal de pessoas que desmerecem... O modelo que não crê, ridicuraliza o modelo e crê no, crê no, globo, no globo e tal. Deus, né? Não está lá. Não tem. Interessante, né? Interessante. Então, deixe seu comentário embaixo o que você acha disso. E me responde a pergunta, por quê? Por que o modelo Terra Plana oferece tanto perigo, oferece... É... <risos> Por que, que oferece, não, não digo perigo, mas por que que ofende tanto? Se é uma besteira, se é um povo doido que não sabe o que está falando, por quê, né? E eu achei isso aqui interessante. Eu acho que você já deve ter percebido, ou se não percebeu, eu achei interessante colocar isso aqui, né, para as pessoas verem e pesquisar, né? Olhe para você mesmo. Procure qualquer vídeo aí do YouTube, qualquer um do, do YouTube. Está aqui embaixo aqui no rodapé. Vou colocar até mais próximo aqui para você ver, ó. Está aqui, embaixo, aqui ó. Tá embaixo do meu vídeo. Ó. Eu creio na Terra plana. Eu creio que a Terra é plana. Está aqui embaixo do meu vídeo. O modelo da Terra plana é uma concepção arcaica e cientificamente falha, do, falha do, é, do formato da Terra como um plano ou disco. Você encontra isso em qualquer vídeo de pessoas que creem no modelo da Terra plana. Mas quando você vai para outros que não creem que coraliza e que crê no globo, ou que não crê nem em Deus, não tem nada, você não encontra, interessante né, então tá isso aí que eu queria mostrar, eu espero seu comentário embaixo aí, responda minha pergunta, aí embaixo no rodapé do vídeo, eu não posso falar muita coisa aqui, mas no comentário você pode falar o que você quiser, tá ok, que o criador te abençoe, se você achou interessante, eu peço você que dê um like para nos ajudar. É, se você gostou do conteúdo, também se inscreva aí. É, é, compartilhe com outras pessoas para que a gente venha ver é, a ideia de outras pessoas. O que, que outras pessoas vão dizer a respeito disso. entendeu? Compartilhe aí para nos ajudar. E mais uma vez, peço perdão aí com o mau jeito aí com a câmera balançando aí. Porque, como eu já disse, eu não tenho um equipamento assim tão bom. Mas, é, mesmo tendo... Tendo pouca força, né, como diz as escrituras, nós não negamos o, o nome do nosso Criador. Então, é, dentro das condições aí, a gente tenta passar o melhor, entendeu? E expor a verdade, nua e crua, e simples e clara como ela é, tá? Tá ok? Então, tô ansioso para saber o comentário das pessoas, tá ok? Tem mais? Que o Criador te abençoe. Até a próxima.